Pois é, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje o dia promete. Nós vamos fazer uma série de vídeos com uma Vic Mini no portal de entrada da cidade, no Morro do Ouro, fazer uma geral, uma vista aérea da parte central da cidade. E eu, eu vou estar com o Junior Fischer, que é um especialista da área. O cara manja demais na questão de é, artes visuais aí, né? É, Publicidade, então o cara me ensina demais, é um parceirão, tá? Então venham comigo e vocês vão curtir uma cidade que pertence à Mata Atlântica e um visual preservado. Você não vai ver modernidade, você vai ver preservação. Vem comigo. Aí ah, outra coisa, gente, pedi mais uma vez para vocês: 78% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritos no canal. Você precisa se inscrever, você nos ajuda demais quando você está inscrito no canal. E mais um pedido, você tem que apertar no like, lá no positivo, porque muitas pessoas assistem os vídeos e não apertam no like. E com essas duas coisas executadas, o YouTube promove o canal da gente, tá bom? Então eu peço lá do fundo do coração, dá essa, essa força pra gente aí. E mais um pouquinho do My Day, nesses dias de férias. Aqui no portal de entrada de Apiaí que é o portal da Mata Atlântica né, que é falado e também o rastro da serpente que começa se não me falha a memória em Capão Bonito e vai até Curitiba que os motoqueiros fazem constantemente esse trajeto são estradas estreitas perigosas, mas muito exuberantes a natureza é muito exuberante e aqui a gente está no, no local que é aos pés do Morro do Ouro aonde existem estruturas da antiga fábrica de beneficiamento de ouro. Vou ler aqui que está meio apagado. Os primeiros aventureiros chegaram a essa região em busca de ouro de aluvião. O Morro do Ouro passou a ser vasculhado pelos mineradores por volta do ano de 1770 e a cidade se desenvolveu. A oeste desse morro torna-se Santo Antônio das Minas de Apiaí. Foi a partir de 1922 que uma empresa mineradora adquiriu a propriedade do Morro do Ouro para exploração. Posteriormente, em 1939, as minas e os imóveis foram arrendados a um grupo de japoneses para a exploração do ouro de forma industrializada. Em 1942, a atividade foi encerrada por causa do início da Segunda Guerra Mundial. Um decreto de 28 de maio de 1998 transformou a antiga área de local de utilidade pública. Inicia-se aí a criação do um Parque Natural Municipal Novo do Ouro. A galera vem aqui pra poder passar um tempo com um violão, cantando com a família É essa região aqui maravilhosa Frio, hoje tá frio Não tá? 12 graus aí Vocês não estão com frio? A gente andou muito Ah tá Então tá bom E é uma boa opção de, de lazer para o pessoal Vir aqui passar esse tempo O ar é 100% natural, né? Não tem o que falar Não é? Não tem poluição nenhuma Um voo que nós fizemos de drone hoje, estou aqui com o Júnior, Fischer, especialista da área, né Júnior? E pôde mostrar para mim um pouquinho de como pilotar um drone para eu poder perder esse medo de perder o drone, né? Ô Junior, conta aí como é que foi a experiência com o Mavic Mini, foi a primeira vez com o Mavic? É, a primeira vez, eu já, já tive um Phantom 4 Pro, eu tive também uma, um Mavic o Pro e eu já fui no Paraguai e eu olhei só a primeira vez que é o piloto mesmo, o Mavic Mini É um, um brinquedinho bem, bem bacana Da hora Então a gente passou, fez alguns takes Só que pelo fato da bateria estar tá acabando A gente retornou à base Mas ficaram imagens lindas aí Mostrando um pouco de API E depois eu vou comentar algumas coisas A respeito dessa cidade Que não é velha, é histórica Muito legal, tá bom, Jônio? Obrigadão É isso aí, Romildo é, O Júnior vai estar tá com a gente em outros vlogs No My Day Até mais é isso aí. Pois é, gente foi um dia especial, conforme eu tinha dito, a gente fez várias imagens da cidade, aqui do portal, é, que é chamado portal da Mata Atlântica, né? O pé do Morro do Ouro, um local que foi feito, é, foi tirado muito ouro na época de 1700 e pouco, depois foi passado por japonês, uma história bonita de se, de se contar e de se ouvir. E o artesanato da cidade, a gente voou de Mavic Mini, a gente só não fez mais voos porque estava com a bateria já acabando, a gente retornou à base, mas nesse tempo de férias, fique junto comigo, vocês vão apreciar, talvez vocês não conheçam a cidade de Apiaí, uma cidade, pode-se dizer turística, com 249 anos já, 249 anos de existência e... Onde existe a maior concentração de cavernas do mundo e a maior caverna, a maior abertura de boca de caverna do mundo. Do Vocês acreditam nisso? Lá na Casa de Pedra, no Petar. Então venha comigo, a gente vai mostrar várias coisas relativas a tudo isso. Até lá.